ai socorro socou socorro. não sou animal zoológico para de olhar pra mim ela tá preso, ela tá preso? pá pá Tô... preso pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá pá salvar Olha só, é pá pá negócio. pá que Que a TV tá sentada. Gente... Ah, peraí, de... vai na sala, por é exemplo. Tá na sala. Vai na sala, por tudo. Olha isso. A TV tá sentada observando dois corpos. <risos> <risos> Meu Deus. Não. Pera, pera. Vamos ver a TV juntos. Olha. Qual a mais televisão? Philips. sou o técnico, calma aí, vou, vou ajeitar, ele tá, tá com sinal ruim Vou ajeitar ela Mas tava tá dando choque, Pronto. no eu Caralho! É minha! É minha! Solta ela, solta! Desaf... Meu Deus! Ah, alguém abre a porta Meu Deus! <risos> <risos> alguém quer ver se sobrevive? Vai! <risos> Adeus <risos> Por enquanto tá é tudo bem Sobrevivendo. Tá calmo Diário de Philips Entrada 1, a TV não se locomove Diário de Philips, entrada 2 Ela começou a se mover, mas não muito O corpo do, do empresário Pectimbo Parece que ser um pouco a fome dela, ela não se move tanto Diário de Philips, entrada 3, ela tá se locomovendo pelas paredes Ela parece tentar se comunicar Diário de Philips, entrada 5 Ela tá louca, ela tá possui Vamos chegar Eles morreram de mãos ah, Chega, chega dessa maldição! Chega dessa maldição! Eu vou livrar! Ah, ele morreu, ele morreu tipo olhando pra mim! Oi, vem sempre aqui! Como é que tá descansando aí na frente do ar condicionado, tá tudo bem? Tá maneiro Tá calor, né? Isso, tudo bem? É uma boa ficar deitado no do ar-condicionado O ferro do ar-condicionado tá cortando minhas meu, meu, costas Caralho! Cara. Meu Deus você tem uma serra ali É, tá vendo isso? Não, então, a gente... É. Eu vou... Eu não vi nada, não vi nada, não vi nada! Não, não vi nada! Que nada. Que... Não vi... Ele é assassino, me ajuda, Peck! Ele é um assassino! Ele é um assassino, Peck, me ajuda! Olha pra trás, Celso, não, não fica nervoso